Olá amigos e amigas do Matemática Pop, estamos aqui de novo para mais uma aula agora sobre funções. Eu sou o professor Rodrigo e acompanhe no vídeo que nós vamos falar agora sobre gráficos, tá bom? Vou tentar sintetizar o que é mais importante sobre gráficos de funções. Então fiquem aí e vamos nessa. Então, temos aqui... Uh, um exemplo para começar falando de construção do gráfico de uma função Eu peguei essa funçãozinha aqui 2x-1 É uma função bem fácil e simples de, de a gente manipular Primeiro lugar Para a gente construir um gráfico nós precisamos de pares ordenados, de pontos Pontos para marcar no plano cartesiano Primeira aula dessa série, qualquer coisa revisa lá como que nós obtemos esses pares ordenados? Podem ser qualquer números, uh, porém, como é uma função, nós sabemos que os valores que nós atribuímos para x estarão, ou os valores de f de x vão estar em função do que nós pensarmos como x. Então nós podemos escolher valores aleatórios para x e vamos obter, por consequência, obedecendo essa lei da função, o seu par ordenado sua correspondência no eixo y, certo? Como que nós escolhemos? Nós, eu vejo que eu deixei em aberto aqui, considerando então domínio igual reais e contra domínio reais, eu deixei em aberto porque fazer esse, esse parêntese, o domínio vai determinar os valores que eu posso atribuir para x, quando o domínio está em reais eu posso atribuir qualquer valor e por consequência o gráfico vai ser contínuo, tá? não vai ter falhas ou espaços uh, como por exemplo o domínio in inteiros ou naturais nesse caso o gráfico será apenas pontos tá então como eu estou atribuindo reais eu posso ter qualquer número e o gráfico vai ser intermitente não vai ter não, não deve ter falha não sei em algum momento que a não ser que o domínio não seja todos os reais tem alguma restrição mas isso é assunto para outro momento vamos lá primeiro passo então, para obtermos esses pares ordenados eu vou montar uma tabelinha com valores que eu vou atribuir para x Vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 São mais que suficientes para esse tipo de equação Vocês vão ver depois que a gente começa a conhecer os tipos de equações e os tipos de gráfico que resulta. Vocês vão ver que para esse tipo de equação bastavam apenas dois pontos Mas a gente vai fazer completo entendendo que a gente não conhece que tipo de gráfico vai dar essa função e aqui eu vou obter um valor no eixo y, que obedece essa lei 2x menos 1. Substituindo aqui, então no lugar de x eu vou atribuir menos 2, quando x for menos 2, y será quanto? Então, 2 vezes menos 2, menos 1, resulta em 2 vezes menos 2, menos 4, menos 1, menos 5. Na sequência, quando y for, uh, quando x for menos 1, então vamos ter 2 vezes menos 1, menos, menos 1. Então vai dar duas vezes -1, 2 -1, duas vezes menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. 0, 2 vezes 0 vai dar 0, menos um, 1, menos 1. 2 vezes 1, um, menos 1, aqui vai dar 2, menos 1, um, 1. Um. E por fim, 2 vezes 2, menos 1. Um, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Obtivemos esses seguintes pares ordenados aqui. Menos 2 e menos 5. Menos 1 e menos 3. 0 e menos 1. 1 e 1. E 2 e 3. Lembrando como é par ordenado, então essa ordem importa. 2 eu vou marcar no eixo x e menos 5 no eixo y, Aonde eles se encontrarem a projeção de ambos, vão determinar uh, o ponto. Tá? Eu vou descer um pouquinho aqui. Eu tenho, já deixei pronto um plano, um sistema de eixos aqui para nós marcarmos esses pontos. Eu vou começar marcando o primeiro menos 2 e 5. Tá? então menos 2 no eixo x está aqui 5. Aqui. A projeção de ambos ó, Projetando este E o menos 2 Eles vão se encontrar Aqui Esse aqui é o primeiro ponto O segundo menos 1 um e menos 3 Menos 1 um está aqui Menos 3 Acho que eu marquei uma coisa errada É menos 2 e menos 5 Vou corrigir aqui Vamos apagar este. Tá, é menos 2 e menos 5. Aí sim. Veja que a projeção do menos 2 continua nessa, nesse deslocamento Porém, aqui embaixo, menos 2 5. Depois o outro valor que eu tinha nós encontramos foi menos 1 e menos 3. Então, menos 1 está aqui, menos 3 aqui. A projeção de ambos se encontra. Neste ponto aqui. Depois 0 e menos 1. Um. 0 e menos 1. Um. O que acontece? Veja que o, o x indica o deslocamento lateral e o y indica esse deslocamento vertical aqui. Então nós temos os três pontos marcados. Agora falta 1 um e 1. Um. 1 um, deslocamento lateral para a direita e 1 um para cima aqui E o último 2 e 3, 2 deslocamento lateral e 3 aqui para cima, o 3 e o 2 vão se encontrar neste ponto Notem que o que dá para perceber nesse comportamento uh, desses pontos Eles estão perfeitamente alinhados e determinam uma reta No momento que eu consigo uh, enxergar esse padrão então eu vou juntar aqui o primeiro com o último Vejo que todos vão estar alinhados Eu vou seguir aqui porque eu consigo perceber que existe esse padrão Tá, tá pronto o um esboço do meu gráfico Vamos ter situações que ele vai ser uma curva Vai estar em curva Vai estar, se for uma função trigonométrica, vai estar oscilando Então para cada função, mas na, no básico uh, na sua essência eu marco os pontos, tento enxergar algum padrão e posso uni-los Ou se eu não conseguir enxergar um padrão eu vou ter que determinar mais pontos Entre um e outro X que eu determinei Essa aí está a importância de nós conhecermos os tipos de função Isso é conteúdo para sequência, para outros vídeos tá? Então nós precisamos conhecer cada tipo de função e aí nós podemos imaginar, ou ter, prever como que vai ser o gráfico de cada uma delas. Vamos lá, para análise de um gráfico de uma função. Alguns pontos, eu separei alguns pontos relevantes, a gente pode tirar muita informação do gráfico, mas eu tirei algumas que são mais relevantes. Primeiro, se refere a intervalo de crescimento ou decrescimento, uh, visualmente esses exemplos que eu coloquei aqui é fácil de verificar, a gente vai sempre pensar cronologicamente da esquerda para a direita Então, à medida que, uh, que eu vou, o x vai aumentando da esquerda para a direita, veja que esse gráfico sobe, por isso crescente Da esquerda para a direita desce, portanto os valores vão diminuindo de y, portanto decrescente Aqui eu tenho uma função que ela não é inteiramente contínua, totalmente crescente ou toda decrescente Ela é crescente até um determinado ponto, depois ela passa a ser decrescente E isso vai ser muito comum encontrar esse tipo de situação Nós costumamos avaliar o crescimento ou decrescimento em um intervalo tá? Naquele intervalo a função é crescente ou é decrescente ou ainda é contínua Eu não coloquei o gráfico em uma função contínua, mas ela vai ser uma reta paralela ao eixo X eu Vejo que ela nem aumenta nem diminui. Vamos para a definiçãozinha, agora que a gente conseguiu enxergar, visualizar, então a definição do que é uma função crescente. Uma função f é crescente em um intervalo do domínio, c e somente c, para quaisquer valores de x1 e x2 desse intervalo, como x1 menor que x2, tem-se f de x1 Menor que f de x2 Eu vou retornar para aqueles gráficos Para que vocês possam entender o que está querendo dizer Se eu tomar, por exemplo, essa aqui é crescente Se eu tomar um valor qualquer aqui x1 E um valor qualquer x2 Veja aqui Eu tenho x1 e x2 x1 menor que x2 Se nós subirmos aqui E vermos a equivalência Aqui é o f de x1 f de x2 está aqui certo veja que x2 é maior do que x1 isso implica em f de x2 ser maior do que f de x1 função crescente quando acontecer o contrário decrescente ó, x1, vou colocar apenas 1 um aqui e 2. o x1 tem uma correspondência aqui f de x1 e x2 Vai estar aqui menor, mais embaixo F de x2 Eu tenho então x1 O x2 maior do que x1 Mas f de x2 é menor do que f de x1 Ou seja, à medida que está aumentando o x O y está diminuindo Função decrescente Essa mesma definição então, vale para decrescente Então ela vai ser decrescente E o um intervalo do domínio sem somente ser Para quaisquer valores de x1 e x2 nesse intervalo x1 menor que x2 tem-se f de x1 maior do que x2. Veja que existe essa inversão aqui. Aqui é proporcional. Esse menor que esse implica em f desse ser menor do que f desse. Aqui já inverte essa equação. É simples de verificar. Graficamente melhor, mas observando os valores uh, mais tranquilo uh, Um pouco mais complexo. Continuando, valor máximo e valor mínimo é outro elemento importantíssimo da gente conseguir perceber em um gráfico. Ele vai também nos auxiliar a verificar a imagem dessa função. Aqui eu tenho uma função, o gráfico de uma função provavelmente do segundo grau, esse, nesse intervalo aqui, uma parábola com concavidade voltada para baixo. Veja que aqui ela começa a subir. Sobe, sobe, sobe até chegar no topo e ela cai, desce, ou seja, essa função ela não vai obter, não vai assumir valores maiores do que o indicado aqui, do que 3, tá? ou seja, quando x é igual a 2 ela chega no seu máximo, 3, esse, esse par ordenado aqui, o ponto de máximo de uma função ou ponto de mínimo, é importantíssimo em casos que envolvem análise, vai, tudo vai depender desse tipo de dado, mas ele vai indicar algumas coisas no âmbito da, da matemática financeira, isso é importantíssimo, a gente consegue entender crescimento, decrescimento, o máximo, o mínimo que pode chegar a uma determinada aplicação, enfim, com esse tipo de análise, e aí é interessante a gente conseguir determinar esse tipo de valor. É claro que então Uh, o que, que isso indica Sem relacionar contextualização alguma, uh, alguma Ele vai me dar o, o, A imagem dessa função O domínio reais todos os valores, Eu posso atribuir qualquer valor Para x, aqui ela vai continuar decrescendo Aqui também ela vai continuar decrescendo Eu posso atribuir valores Aqui para x, eu vou ter um valor Y correspondente, tranquilo Agora a imagem, são todos os valores possíveis Que eu posso ter Substituindo algum atribuindo algum valor para x. E esse limite é 3. Tá? Ou seja, a imagem da minha função vai ser valores de y menores ou iguais a 3. Isso aqui parece um sinal negativo. Né? Menores ou igual a 3. Então, todos os valores menores ou igual a 3, eu tenho correspondência de x. Tá? Então, o máximo está no ponto 2 e 3. Então, logo, y igual a 3, é o valor máximo da função f de x. Aqui mais um exemplo Aqui eu tenho uma função com valor mínimo tá? Então ela, observe que ela desce até um ponto, depois volta a subir até um outro lado do ponto, depois, bem que ela já vem uma decrescente, sobe até aqui, desce até o menos 4 Vejo que essa, o deslocamento vertical aqui é o y que indica Então menos 4, que vai determinar a imagem na minha função? É o mínimo que ela chega, depois ela sobe, vai subindo até infinito Então nesse caso a imagem vai ser y maior ou igual a menos 4 Porque ela tem um valor mínimo, mas não tem um valor máximo Ela pode subir até infinito Logo então, ym, esse valorzinho aqui é o valor mínimo de g de x Então, nós vamos entrar em detalhes específicos uh, de gráfico para quando nós formos estudar cada tipo de função pontual Essa aqui é uma análise mais geral que a gente pode utilizar para avaliar gráficos de uma forma mais ampla pois pontos específicos a gente vai tratar em cada função de forma mais pontual Fico por aqui, pessoal, não deixem de. não esqueçam de curtir aí, uh, se inscrever no canal, porque eu vou continuar com essa série de funções, depois vou organizar esse compilado aí, mas a ideia é produzir um material bem completo sobre funções e também sobre outros conteúdos. Então ficamos por aí, até mais, tudo de bom.